presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, presta atenção para vocês entenderem, o que importa para vocês é que o pássaro ele descanse do canto que ele está ouvindo, se você deixar um canto tocando para o pássaro ininterruptamente, o teu pássaro ele deixa de prestar atenção naquele canto, ele para de prestar atenção e com isso ele não aprende, então o segredo maior do pássaro aprender é a pausa. Eu só estou querendo dizer com isso que a pausa é o tempo que o pássaro pensa naquilo que ele está ouvindo. Agora, se na pausa você vai colocar música, você vai colocar forró, você vai colocar água de chuva, você vai colocar água de rio, ondas do mar, o que você colocar tem que ser colocado para que o pássaro descanse do som que ele está ouvindo, do canto que ele está escutando. Passa um período... O silêncio também é importante. Passa um período ele volta a escutar o canto. Aí ele, opa, ele volta a escutar. Então ele volta a prestar atenção. E aí, e aí então, ele aprende. Qual que é a hora ideal para você iniciar o canto para o teu pássaro? Mas a hora que o som começa a tocar, ou a hora que o som deve começar a tocar, é a hora que o pássaro está despertando. É a hora que o pássaro está acordando ali pela manhã. E aí, o pássaro acordou... Então o teu som deve começar a tocar para ele, o teu aparelho de som deve começar a tocar para ele e a grosso modo, qual é a hora que esse som deve parar de tocar? A grosso modo é quando o pássaro vai dormir ou seja, 18 horas tem lugar que tem iluminação é, e aí escurece, o pássaro não dorme tão cedo, aí você vai deixando tocar até por volta das 7 das 8 horas da noite, ou seja a hora que o pássaro vai dormir é a hora que o aparelho deve se desistir de ligar tem tanta gente que é cabisuda, né? que não deixa o pássaro descansar, não deixa o pássaro dormir. Eu visito muito criadores aí, que a gente chega lá 10 da noite, 9 e pouco da noite, tá lá o pássaro na sala do indivíduo lá, vendo televisão com ele, o bichinho lá pulando de um, pau, de um puleiro para o outro, acordado. Isso é absurdo. Desculpa falar para você, mas não pode. O pássaro precisa dormir pelo menos 10 horas. Não tem como você deixar o teu pássaro ficar com a luz ligada lá, você vai no plantel, entra lá, liga a luz, aí o pássaro acorda e depois você vai, apaga, ele dorme, aí você volta, acende. Não faça isso. Entenda que o teu pássaro ele precisa dormir, ele precisa descansar. Isso aí também vai até ajudar na saúde mental, na saúde física do teu pássaro às vezes o teu pássaro tá cansado chega durante o dia você vê ele dormindo no puleiro Por quê porque talvez ele não tenha tido uma boa noite de sono e o rendimento dele durante o dia fica prejudicado aproveitando que eu tô falando aqui com vocês existe para quem tem o um pássaro professor, que não precisa de luz solar para ligar, ele liga com programação automática, né? você pode programar. Existe um segredo, e isso tem que ser feito com muita cautela. Se você quiser dar uma despertada no meio da madrugada com o pássaro professor, por exemplo, ligando ele durante um período de meia hora, apenas meia hora. E aí, se você vai fazer isso, você deve deixar o volume, ele tem que ser despertado com um som baixinho, bem baixo, muito baixo. O ideal é isso. Aí você deve dar uma despertada no meio da madrugada Por volta lá de uma da manhã, duas da manhã, ou três horas da manhã E esse som toca o canto que você está ensinando durante um período ali de meia hora e se desliga e só vai retomar novamente quando o dia amanhecer, às 6 horas, que é a hora sim que o pássaro acordou. Eu só posso agradecer demais aqui pela audiência qualificada de vocês, agradecer demais aqui pelo carinho que vocês têm nos recebido por aqui. Forte abraço a todos vocês e até uma próxima live.